Oi jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Moto Belém. A chuva está quase se alastrando. Hoje eu vou gravar um ralé diferente para vocês. Eu hoje estou saindo daqui da UFRA, quebrar um galho para um amigo meu. Vou ter que ir na UFPA, que é a universidade aqui do lado. Eu estudo numa universidade rural e aqui do lado à minha esquerda é a universidade normal curso que tem medicina, jornalismo, direito, essas coisas. O meu... É a faculdade das agrárias, o cara do mato, peão, lá o pessoal que é doutor, essas coisas assim. Brincadeiras à parte. Todas as duas universidades são muito importantes. Muito importantes para, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Forma em profissionais ano a ano aí. Que vão desenvolver nosso Ajudam a desenvolver o nosso estado nós né, pouquinhos. Certo? Estou aqui na vida perimetral. Já está, já está chubiscando. Vou fazer o retorno ali. Aí eu volto. E depois eu tenho acesso ao prédio da universidade. Ao ramal de acesso. Aí eu vou filmar pra vocês lá que é bem bonito. Uma coisa mais... Já filmei lá uma vez, mas faz já tempo que eu não vou por lá. Vamos ver se mudou alguma coisa, o que, que tá bacana, o que, que não tá. Não confio nesse cara aí. Ó, o cara acho que dobrou ali pensando que que dava para acessar o prédio, mas um pouco mais lá. E também tá fechado o portão por aqui. Fique mais lá embaixo. A Avenida perimetral, isso aqui de noite é muito perigoso, mas coloca é que não é perigoso e daqui começa met... da metade pro final, já porque a gente não conseguiu entrar antes, mas daqui já dá pra ter esse contato com a natureza, bem bacana. Eu gosto de andar por aqui, mas eu ainda prefiro o Agora, qual que é mais bonita, não não sei lhes dizer. Qual que é mais segura, também não sei lhes dizer. Menos segura, na verdade. e pra ver, andando por aqui, assim, de noite, tardinha, o trash. Agora, vamos procurar aqui a biblioteca. Que eu não sei onde fica. Aqui é um hospi hospital, né? Tô prédios novos ali, ó. Massa nas estruturas. <risos> o cara vê a câmera já. Deu um alô. Pelo <risos> retrovisor. Uh -uh. passar essa ponte aqui, aí depois eu pego a direita, biblioteca central, desvio desse buraco, ó clima com a natureza, cheio de árvores mais acho bem bacana. Essa pegada das universidades que tem aqui no, em Belém do Pará. As federais, né? Porque as, a já a estadual fica mais no centro da cidade aí. cercada de prédios Então não tem como.. Puta merda, não tem como ter tudo.. Tudo isso aí. De bros acho que dá pra ir, não né? O negócio é que tiver buraco, né? Dá a volta. dá por aqui eu acho que eu consigo contornar a ah, água o carro do carro preto foi esperto também está o rio Tá bom, chega de alagamentos por hoje, né? Quer dizer, parte deles. Pé uh -huh. uh -huh. contra a mão aqui, que senão não vai dar certo. Tudo lagado Hoje é dia do alagamento Peguei um alagamento mais cedo Agora mais um Aqui parece que é o prédio de engenharia Choveu demais Troller Agora eu sei porque as passarelas aqui são elevadas. <risos> Tem uma biblioteca aqui, mas acho que é doação. Tem umas três por aí por dentro. Bem. bem legal, cara. Bem legal. Show de bola. está cheio só que tem uma placa aqui avisando essa biblioteca central tem um rio ali que está cheio pra caramba também depois a gente passa por lá só que tem vaga mais perto bom, tem um bem aqui né? agora onde é que é? ver como é que, que tá aí o cenário dei uma caminhada agora que me cansou um pouquinho eu achei que eu já era o prédio em frente aí eu deixei a moto fui né para sair um pouco do sedentarismo acabou que me lasquei, o prédio não era esse, era mais lá atrás Ó, aqui as, as margens do rio muito bacana só tá com batistaca aí pra desenvolver alguma espécie de trapis e fazer barreira de proteção proteção para a água não chegar. Já tá praticamente aqui na na beira. Diz a lenda algumas vezes e quando algumas fotos é como o pessoal vê as. é. como posso dizer? Um jacarezinho saindo por aí da, da beira do rio atravessando a pista. Lá do outro lado tem um restaurante também, se não me engano, na Ilha do Kumbu. Ali, ó, na minha direção ali. São restaurantes muito bacanas, aí precisa pegar um barquinho pra atravessar pra lá. É um lugar bem, bem bacana. Bem bonito. Chamando aí Ilha do Kumbu. Pode ver, não, acho que a câmera não vai pegar porque é muito ruim. Mas... De longe dá pra ter a ideia de quão bonito que é o lugar. Vou tentar botar algumas fotos do lugar aí pra vocês. Diretamente daí do ponto. Certo? Um forte abraço! Até o próximo vídeo. E agora eu vou voltar pra pelas minhas origens para UFRA Tô um pouco ofegante porque sedentário né para dar uma caminhada sabes como é ou se sabes